Hey Driver, Lucas aqui e no vídeo de hoje eu quero te fazer uma pergunta, meu amigo. Olha só, esta nota de 10 reais aqui, você acha que ela é verdadeira ou falsa? Bom, e essa daqui de baixo é verdadeira ou falsa? É você vai descobrir se ela é verdadeira ou falsa no decorrer desse vídeo. Então assista ele até o final, porque você sabe que esse mês de dezembro, 13º, tá na mão do povo. O que você mais vai ver são pessoas com notas de 100 reais querendo passar no Uber, infelizmente. Então, para que você evite de cair em qualquer tipo de nota fake, qualquer falcatrua, eu vou te dar algumas dicas de como você evitar pegar essas notas, beleza? <música> Bom, o porquê que eu mostrei essa nota aqui, primeiro perguntando se ela era verdadeira ou falsa? Olha só, no meu primeiro momento que eu peguei ela, eu senti que ela era um pouco mais grossa. E isso gera muita dúvida para as pessoas que acabam de pegar uma nota de 100, acham que ela é falsa e tudo mais. E eu vou te mostrar alguns detalhes importantes que você deve verificar para ver se ela realmente é original. Então olha só, essa nota aqui, a textura dela é diferente. E essa outra nota que eu tenho aqui a textura dela é um pouco mais fina. Poxa, qual que será que é a verdadeira? Eu tô com essa nota, essa outra nota e essa outra nota. Essas três notas aqui, a textura delas são as mesmas. E já essa daqui é um pouco mais grossa. Então, como, o que você deve fazer para certificar se ela é verdadeira? Bom, passageiro entrou dentro do seu carro, perguntou se você tem troco para 100? Bom, já coloca o pé atrás. E principalmente na hora de pagar, se por um acaso ele der a nota assim fechada, bom, tome muito mais cuidado ainda, e é aí que você vai encontrar esses pontos, você vai abrir a nota, claro que você não vai recusar, você vai pegar ela e você vai certificar se ela é original. Olha só, primeiro ponto, olhe para cima, direção do sol e verifique se tem a marca d'água. Grande parte dos bandidos, hoje em dia, eles conseguem falsificar essa tipo de assinatura na nota. Então, não é 100% de certeza que olhando desse jeito você consegue identificar se ela é verdadeira. Então, um outro ponto importante. Vire a nota no sentido da... Daqui da... até esqueci da Estátua da Liberdade, né? Que fala essa mulher aqui. E você vai simplesmente dobrar, ó. Você dobra no sentido, ó. Pra dentro do peixe, para dentro, tá vendo? Para dentro do peixe, você vai fazer a, a dobra dele aqui, vai colocar ele certinho um do lado do outro e você vai olhar para ele. Ó, tá vendo? Se por um acaso o peixe der certinho na, na nota. Então, ela tem um índice alto de ser verdadeira. Mas o que realmente faz você ter 100% de certeza que a nota é verdadeira, que os bandidos ainda não descobriram como falsificar, claro que uma, uma hora, outra hora eles vão descobrir um jeito de falsificar isso, porque o povo brasileiro é osso. É olhando isso aqui, ó. Eu vou tentar mostrar para vocês, tá vendo? Vocês vão olhar essa parte aqui em cima, que parece um arbustinho. Vocês vão fazer aquele sistema de virar a nota para um lado e pro outro. Não sei se vai aparecer no vídeo. Deixa eu ver se eu consigo focar. Vou colocar lá para cá. Isso, tá vendo? Tá 100 reais. Ó, bem focado. Se eu virar a nota e aparece o reais, tá vendo? Reais. Tá vendo? Acho que tá aparecendo aí. Ó, 100 reais tendo aparecendo essa marca d'água aqui na nota, esse relevo, você pode ter 99,9% de certeza que a nota é verdadeira e você pode trocar a nota para o passageiro. E no restante das notas eu já certifiquei, todas elas estão fazendo essa mesma, estão passando todos os processos que eu mostrei nesse vídeo, que é muito importante você Sempre verificar a nota, porque agora décimo terceiro a gente sabe que é osso, o pessoal tá cheio de nota de 100, vai que você acaba pegando uma falsa e acaba com o seu dia. Já é difícil né, juntar 100 reais nos aplicativos, apesar que agora no mês de dezembro é muito fácil, é dinâmico, direto, corrida atrás de corrida, então se você quer trabalhar com motorista de aplicativo, corra atrás no mês de dezembro, mas saiba que janeiro pode diminuir bastante a demanda. Eu sou motorista desde 2017, comecei em setembro de 2017, esse ano aqui já é meu terceiro mês de dezembro que eu vou participar e eu sei que mês de dezembro dá para ganhar dinheiro, beleza? Bom, essa foi a dica que eu queria dar pra você, toda essas quatro notas que eu tenho aqui Elas são verdadeiras, certificadas Não, Nenhuma delas Por mais que essa nota aqui ela Seja um pouco mais grossa Pode ser que eles trocaram papel Sei lá o que eles fizeram Mas ela passou em todos os testes De, de verificação da nota E eu tenho 99,9% De certeza que ela é verdadeira Beleza?